Hoje eu vou mostrar para vocês um bot para uh, fazer aquele método que eu falei no meu outro vídeo uh, de como conseguir bastante seguidores. Um bot para seguir as pessoas e comentar automaticamente, etc. Um, um bot para o Instagram fazer várias coisas. Eu vou explicar como é que ele funciona aqui. Um, bom, ele vai estar tá aí na descrição para download, é claro primeira coisa que você tem aqui é o usuário, seu é usuário do Instagram você vai botar aqui e a sua senha, totalmente segura, você pode botar sem problemas. aqui você vai selecionar uh, a ferramenta que você quer, que ele, uh, a ferramenta que você quer utilizar, né? o que você quer que ele faça e aqui você tem as configurações, depois, mas primeiro vamos explicar a primeira página aqui configurações básicas uh, a sua conta, beleza aqui você pode fazer a primeira opção que é selecionar se você quer curtir, seguir e comentar. Você pode só seguir e comentar, você pode só uh, curtir, você pode selecionar o qual você quer desses três aqui. Vamos deixar aqui, sei lá, uh, deixar só, só curtir, vai. Não, só dar follow, que okay? Eu consigo mostrar aqui no contador depois. Um, aqui você, a segunda opção é looping, que é ele seguir um certo número de pessoas e depois desse tempo que você definir aqui, uh, ele dá um follow nessas pessoas, que ainda ajuda para aquele método lá que eu expliquei. Se você não sabe do que eu tô falando, vou deixar o link aí na descrição para o vídeo uh, onde eu mostro esse método que eu falei. Like Feed eu não usei, mas pelo que eu entendi é que é para curtir as, a, a, os posts das pessoas que você segue que você não curtiu ainda os últimos, né, os mais recentes um follow, seguir as pessoas que você segue aqui temos outra opção que é ou só dar like, ou só follow ou só um follow ou só comentar beleza, vamos deixar aqui na primeira opção deixar só follow follow e like vai vamos aqui para a primeira aba de uh, de configuração eu recomendo aqui você deixar do jeito que tá, que aqui são os, os clientes que ele vai usar né, pra tá acessando sua conta e fazer esse tipo de ação uh, eu vou deixar esses aqui mesmo, vocês podem deixar também aqui você define o máximo uh, de likes que ele pode dar, o máximo de follow, o máximo de comentários que ele pode mandar tag settings, aqui é que você vai definir as, as tags onde ele vai pegar as pessoas para seguir para dar like e comentar uh, aqui você pode selecionar e remover a tag que você digita qualquer uma f f por exemplo add tag está aqui uh, aqui é para mostrar as tags que estão bombando né, as tags uh, que as pessoas mais usam aqui é para variar a tag em tantas tentativas no caso aqui está 15 eu vou deixar 15 mesmo mudar a tag quando a, chegar na foto que tiver tantos dias de, de de postagem né tipo já foi no caso aqui 24 dias ou mudar a tag só quando é, der le, é, like ou seguir todas as fotos com essa tag, eu vou deixar aqui no, nas 15 15 tentativas mesmo aqui é pra recomeçar a tag list quando terminar quantas acidez ele vai coletar por vez que eu vou aumentar para 250 eu, eu não tinha chegado a, a configurar esse programa ainda quer dizer, eu já tinha mexido aqui na, nas tags, mas nada demais uh, então vamos lá Like Follow Settings aqui é o tempo que ele vai variar entre os Follows e Likes né? uh, Delay between the requests. ok o tempo que vem aqui é maior que esse, eu que alterei para menos e aqui você pode deixar a gosto, só que se você deixar um, uns 12 e 16 segundos mais ou menos, uh, eu acho que demora mais para ele dar o limite, obviamente. né Se você deixar mais tempo aqui, vai demorar mais para dar o limite. Uh, quantidade: Quantidade de follows e likes que você quer que ele dê, o máximo por hora. Esse aqui eu acho que é eu mudei para esse número, e o limite de follow eu acho que é total, né? Então. Aqui. aqui é se você selecionar para dar um follow de, é, de seguir, né, dar um follow em todo mundo uh, ou de seguir um follow quem não te segue de volta ou aqui você pode colocar uma lista dos usuários que você não quer que ele dê um follow então ele vai dar um follow em todos menos nos usuários que você botar nessa lista Logística aqui que no caso eu não tenho nenhuma então não vou colocar aqui são os comentários, funciona do mesmo jeito que as tags Uh, você digita aqui em cima o comentário, clique em Add Comment, ele vai descer aqui, vai estar tá definido o comentário. Clicou no comentário Remove, ele vai tirar. Uh, só que aqui você tem as, a, outras coisas aqui para usar o nome do, do usuário também, né? Uh, por exemplo, entre mais e menos, aqui é maior ou menor, quer dizer, username, ele vai botar o nome do usuário do dono da foto que você está dando comentário ou curtindo, né? Que owner of the current picture ou rand underline username ele vai uh, comentar com o nome de usuário qualquer do Instagram. Ele está falando que é mais lento, né? Porque ele vai ter que procurar algum outro usuário para aleatoriamente para estar tá comentando ali. Aqui é o tempo de diferença entre os comentários, uh, quantidade, quantidade por hora e aqui é pra se você não quiser que ele comente numa foto duas vezes, né? mais de uma vez uh, e basicamente é isso, vou só testar essa ferramenta aqui para vocês verem como funciona uh, aqui tá pra dar like e follow você botou o usuário e a senha save settings and start aqui ele vai fazer o login, beleza, fez o login nesse, nesse esse cliente fez no outro agora beleza aí ele vai começar a colet coletar as IDs um, e vai começar a seguir dar like nas fotos aqui você tem todo um log que ele vai falando o que ele está fazendo e aqui vai aparecer a última coisa que ele fez aqui as, suas, as informações da sua conta né quantos followers você tem quantos pessoas você segue e aqui onde está esse tracinho é o quantos usuários já te seguiram de volta nesse processo ele está carregando a, a, as tags, né? Vamos aguardar aí rapidinho: aqui ó, ele seguiu seu usuário, seguiu esse agora, deu like na foto, tal do esse usuário aqui, eider 10, seguiu o aider 10 agora, deu like na foto, etc, etc, e assim vai indo. Ah, como eu disse aqui, ele vai aparecendo quem te seguir de volta, né? O, o número de usuários eu só vou atualizar aqui a página para vocês verem o número de Fallen subindo para vocês verem que é real o que eu estou falando ó. 807 então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado valeu falou